Bora para masmorra gelatinosa. Quero saber o que, que vai ter agora nessa fase que vai me complicar minha vida. Pra trás, né? Só para confirmar. Ana, né? Eu já começo perdendo. Aí, já começamos com a fazinha bônus. Alcance o objetivo. Easy peasy. <risos> que musicona é essa dessa... Essa fase em Gostei. Boa música, boa. Essa nova, não é nenhuma repetida. Eu achei que tinha aberto a porta aqui. Desculpa aí, guys. Ah, merda. Opa. O que? O que? O K, tá, né? Aê, bora lá. É que. O objetivo era, tipo, não perder a vida pra conseguir a outra Mas foi o que aconteceu, então. Ah, eu tô com duas vidas ainda? É o que conto. E eu e minha grande boca. E chegamos ao fim da fase. Nem um pouco com sucesso. A gente só conseguiu uma fasezinha bônus. Ahá! Fazezinha bônus 2. Flash todos os cristais... De primeira! Bora que bora! Bora que bora! Mais uma fase completa com sucesso, meus né, jovens! Bora pra próxima fase! Bora que bora pra deserto do lagarto! Eu já vi que já chegou a visita em casa. Eu queria terminar essa fase antes deles chegarem. Essa fase não, né? Esse mapa antes deles chegarem, mas acho que não deu muito certo. Só acho. Ainda falta meio mapa pra gente fazer. Pô, velho, eu gosto das bananinhas. Sei lá, tipo... Mapinha com bananinha é muito de boa jogar. de jogar. Casinha de dragões. casinha de dragão, dragão. Agora é só no AX. A A. Olha só, eu não sabia que ele como dragão andava sobre os. Negócio. Pois é, né? Que saco, irmão. <risos> o que eu tenho que fazer aqui, velho? Não entendi. Não tô entendendo, velho. Tem que esperar. Daí eu vou em cima dela pra... para matar agora eu pulo. Pode crer. Fazia bônus zoom Talvez em querer, mas é fazia bônus zoom Bora que bora. Colete todos os cristais. Já perdi, já. Opa, não perdi, não. Tem Cristal Esker. Bora que bora. Prim... Essa é a segunda? A gente vai ter que fazer a fase pra pegar a primeira fazinha bônus. É isso. Não tem problema. Depois a gente já faz. Velho, eu não lembro se eu tô pegando as leques dessa fase. Nem onde estão as... É, acho que foi respondido Checkpoint Merda Bora lá, bora lá, bora lá Não é tão difícil, não é tão difícil Tem que esperar, ele vai pular no bicho Daí eu pulo de novo Pra dar o double jump Aqui, ele pulou no bicho, quando eu vejo que ele tá rodando Aí eu dou do Perdi 10 cristais Não tem problema 10 cristais, né Agora pulo Pula, pula, desce, sobe, desce, desce, sobe, pula, aqui. E como é que eu pegava tudo dali? Ora, rapaz! Só voltou uma fasezinha extra! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Aqui, ó. Primeirinha fase bônus alcance o objetivo. Tá. Tá. Tá. Não é tão difícil, pra falar a verdade. É difícil pra caralho. E segunda ou terceira? Eu não lembro, eu não contei. Mas é isso aí, foi rapidinho. Prontinho. Mais uma fase concluída com o sucesso.